Existe uma tribo na Etiópia, em África, que referencia fortemente os homens barrigudo, um destino como padrões de beleza mais exigidos pela sociedade, que é o de uma pessoa magra, com a barriga sarada e o um corpo torneado e esbelto. Vivemos numa sociedade onde ter um corpo esbelto e estilizado é um padrão de beleza, contudo, para essa tribo acontece totalmente o contrário. O homem com a maior e mais robusta barriga é o homem com mais importância dentro da tribo e também que ficará com a mulher solteira mais bonita. Aliás, um dos rituais mais característicos da tribo é a cerimônia do carrael, realizada durante o mês de junho na qual escolhem o rei que não será nem o homem mais forte, nem o homem mais inteligente, mas sim o homem mais barrigudo.